Bom, a priori, né, aparentemente ele já foi aberto, né, foi aberto aqui, dá para observar que ele foi aberto, agora foi uma abertura apenas nessa parte superior, porque para que eu possa fazer com que essa capa caminhe, eu tenho que dar uma dilatação aqui para ela caminhar aonde eu queira, ok? Então, vamos iniciar esta desmontagem do corpo superior onde está é, todo o comando, né? aqui conforme eu falei na abertura, o botão deflexionador aqui, o angulador, ele não pode ter esse movimento de retorno, você pode observar que lá, ele volta, ó. ele não pode voltar, o de cima, o de cima está também, né? É os dois. Deixa eu abrir bem aqui. Ele está retornando, ó. E isso deixa o, o médico enlouquecido, né? Porque ele põe na posição, daqui a pouco a câmera começa a sair fora daquela posição que ele pôs, ele fica extremamente nervoso. Dependendo da cirurgia, tem que, o equipamento tem que estar 100% para não enlouquecer o cirurgião, então isso daqui é um defeito, porém nós não vamos correr atrás desse defeito agora, no momento que estiver aberto a gente regula, o, o proprietário do equipamento está reclamando é, sobre a imagem, né? a imagem dele está desfocada, então nós vamos verificar, é, é, não dá para observar aqui infelizmente, deixa eu ver se eu consigo por uma lente consigo mostrar que aqui a distal o vidro dela né a lente captadora da imagem da câmera está riscada. Eu acho que vai dar pra ver, né? Se você der um print screen aí, capturar a tela, pois eu vou fazer uma foto pra ver se eu consigo mostrar os riscos e o embaçamento que tem na própria lente. Isso também é um defeito. Isso também é um... defeito. Ok? Eu vou estar sempre realizando pausa ou acelerando o vídeo. É, quando eu dou pausa é para pegar alguma ferramenta, a aceleração é para que o vídeo não fique muito enfadonho e você consiga na íntegra ver o que, que o professor está fazendo no equipamento, perfeito? Nesse momento vou dar a primeira pausa. o prosseguimento, pega uma chavinha, essas chavinhas de relojoeiro, né? Você vai colocar aqui por debaixo da capa, ó. Muito cuidado para não furar a borracha. Põe a totalidade, ok? E vem contornando, ó. Para que é isso? Para você descolar, para você descolar essa borracha do cabo flexível. Daqui é uma borracha vedadora, né? Então você vem contornando ela, ela vem descolando. Você passar algum produto? Não. Só descola assim, pronto. Aí, com muita paciência e retorcendo, ó, porque ele gruda mesmo tá? até onde der. Ok? Ó, já dá pra notar. Já tem. Vamos trazer um pouquinho mais pra cá. É que é normal, viu pessoal é, é, é, esse, é esse grau de dificuldade mesmo Tem gente que pega o aquecedor Aquece aqui, não aconselho Porque é uma borracha bem flexível Se você Aquecer ela vulcaniza Outro detalhe, ó Põe um pano na sua bancada Preferência pano claro Por quê? Porque qualquer pecinha que cair Ela não vai repicar E vai parar no local Ok? É. Então vamos lá cara, o cabo está todo estourado, né? está todo estourado, isso no uso, uso do dia, no usar, usar durante o dia, não ocasiona isso, né? isso aqui alguém andou mexendo, observa bem, ó, a vedação, olha aqui, ó, olha o estado disso, é, a vedação toda estourada, chega dói o coração, A fibra ótica está danificada, isso aqui é o fibramento, está toda estourada, vai ter que ser trocada, aqui eu tenho um anel em aço, né? eu não sei nem como que isso está angulando, <risos> tem aqui um anel de aço que ele está todo retorcido também, impressionante, não era nem para estar angulando. É que é um equipamento muito bom, entendeu? mesmo passando por mão de obras não muito qualificadas, né? ele ainda suporta. <risos> bom, aqui de cara nós vamos ter que trocar a distal completa, porque nós não substituímos apenas o vidro, tem que substituir a distal. Primeiro passo, distal. Segundo passo, fibramento. Esse cabo vai ter que ser aberto, vai ter que ser feita toda a selagem novamente, né? Então, distal, todo o sistema de selagem, todo o sistema de selagem. A fibra ótica, o encapamento da fibra ótica e trocar essa lâmina, que ela está estourada. De antemão seria isso.